Hey HEI Hey, hey Desertivines, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente, eu tô aqui com um vídeo muito especial de Pokémon o Pokémon, MMO Quem me apresentou esse jogo foi Star Dark. Só tô jogando por ele mesmo Na verdade, eu gosto de Pokémon, gente e Às vezes não É muito Pokémon, gente Mil Pokémon, que isso? Aprender os nomes, que tipo eles são Eu sou obrigado a falar então, meio que eu. É bem leve, é bem rápido. Eu então, já tô com, com minhas contas aqui de rapariga. Mas eu vou criar um novo personagem, tá? Pra vocês. Eu vou criar do gênero garoto. Que eu não quero que vocês me vejam como mulher, né? Com moral. Opa! Tem que, que voltar aqui. O tom de pele. Eu vou colocar mais um escuro. Cabelo cachado. Ah, nossa, careca, gente, careca. Gente, careca é horrível, velho. Bora, carequinha. Juninho careca. Juninho careca. Ai, que horror, velho. Eu não acredito. Eu tô fazendo assim. Ó, oh, com bigode, com bigode. Top. Tem barba também. Sobrancelha. Ui! Ele gosta. Tronco. Virou árvore agora, blusa sem manga. Vamos hum, para exibir os músculos, gente, os músculos. Vamos deixar ele bem pelado. <risos> Ai, quase morri. Como eu fui? Qual é a região que eu não fui ainda? Acho que foi Sinó, né? Eu vou Sinó. Eu vou sozinho, gente. É porque eu jogo. Seu cliente não suporta. Ah, tá. Canto. Eu vou sozinho. Pra... Eu tô com a roupa de... Com a mesma roupa, gente. Eu nem mudei a roupa. Gente, eu sou cara. que é todo mundo com o cabelo. Meu Deus. Tá, como é que é esse jogo, né? Você baixa ele. Baixa as salas. E começa a jogar. Eu vou deixar na descrição o Poké MMO. E vou deixar na descrição as salas. Vamos descer aqui. Estamos dentro da nossa casa. Normal. Vamos sair Aí logo de casa, né? Não tem nada para fazer. Eu tenho. Para você falar com as pessoas, você aperta a letra Z, ó. Essa aqui é a minha mãe. Oi, mãe. Eu sou careca. Eu de 10 anos. Ela, eu não sei o que ela disse, gente. Tava em inglês. Eu não quis ler. A gente tem que procurar nossos Pokébola. Olha como é que é bonitinho aqui também. Sempre muda as cor das árvores, né? Tá. Temos o que aqui? Dá para pular? Não dá. Sai, amigo, da minha frente. Que se inscreva no canal dele, tá, gente? para ajudar. Tá. Aqui é onde eu pego minhas Pokébolas, né? Para capturar os Pokémon. Essas Pokébolas de quem? Essas Pokébolas eles contêm Pokémon. Pega, eu tô tentando iniciar sozinho pra ver se eu aprendi, né? Sozinho é meu irmão, tá, gente? Nessa outra casa aqui, vamos entrar aqui pra ver se tem alguma bolsa pra mim. O grande mapa de canto da região Canto. Eu tenho que trazer ele pra jogar. Ele disse que não tinha ninguém pra jogar, gente, coitado. Falei, ó, oh, você tem eu agora, na moral. Você precisa disso? Seu... Oh, ó, tá, tá, tá dizendo que eu preciso de um Pokémon. Ela vai me levar até lá? Que legal. Ela não, ele, né? É, Gary. Gary tá falando agora. Eu não leu, gente. Eu só vou passando. É o preguiça. Eu peguei mais porque pokébola? Acho que eu peguei, né? Não vai ainda. Ué, mas eu não peguei. Tem que escolher um aonde? A menina tá aqui parada olhando um pra distante. Louca, louca, louca. Totalmente louca. O ciclo prédio, mas essas páginas estão em branco. Quero ir embora. O que eu faço, louco? Na moral... Tá, aham, uhum, aham. Uhum. Aham. Uhum. Eu não entendi ainda Claro, eu também não leu Aí eu vejo um bursar Essa é a sua escolha É muito fácil de ressurgir ele Vou escolher ele, gente Vai Agora eu clico aqui, tá vendo? E clico em selecionar seguidor E ele vai me seguir Olha lá, ele apareceu Não tem como errar eu, né, gente? Eu sou careca Na moral Tá bom, meu filho, você fala demais Ai, dá licença Ai, esse povo fala muito comigo Meu Deus aí ele quer uma batalha Ah, pronto Vamos lá, você está sendo desafiado O rival Gary enviou um Charmander Eu conheço o Charmander já É o um mundo que eu mais conheço Aí eu, eu clico aqui em lutar, gente Como eu só tenho esse Pokémon aqui, né? Tykler tá efetivo O grow tá status E o Vine Whip não tá não efetivo Então eu vou escolher o Tykler Tá o único efetivo, né? Ele me atacou primeiro porque ele é mais rápido, tá, gente? Aí, ele vai me atacar primeiro porque ele é mais rápido. Ah, também só usa esse, né, seu corno? Eu só tenho esse pra usar. Escolhi o pior Pokémon, né, moral. Olha lá, vou morrer. Calma aí, minha vida ali tá... Nossa, me deixou arrombado, gente. Não morre. Ah, graças a Deus. Tenho 66 pontos de experiência. Fui impulsado e fui pro nível 6. Eu tô aprendendo alguma coisa. Consegui 260 por ganhar. Mas se eu perdesse pro bot. agora eu posso ir, gente. Começar a minha aventura. Ah, é demais, gente, esse joguinho. Agora eu posso, eu consigo passar, né? Oxi. Eu vi o um cara falando português ali, tomei um susto. Quando a gente passa, é. Ultrapassa essas plantas que estão no chão, a gente meio que encontra outro Pokémon pra batalhar. Eu saiu a Ratatá. Eu posso, eu posso vir aqui em mochila. Acho que é mochila, né? É, eu vou mudar aqui, medicinais BR Pokébolas. Eu não tenho nenhuma Pokébola, gente. Senão eu ia captar o Ratatá Aqui Pokémon, eu posso. Como eu só tenho um Pokémon, eu posso fugir da batalha, né? Mas vou lutar aqui. Agora o Vini Whip tá efetivo, então eu vou usar ele. Eu vou só ficar usando ele. Deixa eu ver como mal tá efetivo. O Tigre ainda também é efetivo. Eu uso ele também a Tata é nível 3, então ele vai perder, né? Porque eu já sou nível 6 Então eu ganhei 24 pontos de experiência E aí quando eu passo por cima desses bagulhos aqui Tá vendo? Encontra Vai Atatai de novo, eu vou. infelizmente eu vou fugir, cara Na moral, eu vou lutar com o mesmo Pokémon Sendo que eu vou ganhar, né? Fugir Olha lá, eu fugi Seguramente Tem mais planta aqui Aí a gente vai andando, vai subindo e vai batalhando contra. Aí se você tiver Pokébola, você vai e captura o Pokémon que você deseja. Eu não tenho Pokébola, né? Não sei como é que pega. Ó, oh, meus dois aqui estão status e outro não afetivo. Foi o pior Pokémon que eu peguei na história, viu? Não, de todas as minhas contas, minha... essa aqui é a terceira que eu fiz. Foi o pior, gente. Eu não tô gostando desse, cara. Eu quero pegar outro. Esse aqui gente, é online. Você pode adicionar amigos, você pode vir aqui na mochila, aqui embaixo, ó, mochila letra R. É minha letra R, eu sou meio. Eu sou meio miope. Treinador letra C. Comunidade. Amigos time. Trocar de canal. Jogadores próximos. Vamos usar nosso type, tá né? Só tenho isso pra usar. Eu quase tô morrendo pro nível 3. Olha! E quando acontece isso, a gente tem que ir na central Pokémon, né? Pra curar nossos bichos. Olha lá, eu preciso já curar ele. Não gostei. Ó, o outro também pegou a mesma coisa. <risos> e dá pra pular, gente, assim, ó. Mas não dá pra pular de volta. Que ódio, né? Você tem que passar por cima das flores. Olha o tanto aqui, velho. Quer ver com certeza vai ver uma batalha. Ai não. Ah, é só falar o contra psicologia reversa. Olha, me pedindo. Não, não quero trocar não. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ele tá pedindo batalha pra trocar. Esse bicho é muito chato, velho. É só tartaruga. Eu posso nomear, né? Ó, aqui em Somário. O nome dele é.. Good Como vocês lembram desse... Como dá pra tartar? Meu tartarguita Ela é tipo uma tartaruga com uma folha nas costas Aqui é o centro Pokémon Eu vou curar aqui meu Pokémon Aperta a letra Z Quando você chega perto da mulher Ela vai falar Olha lá, aumentou já Tá com a vida cheia Ah, você vai me ver muito aqui, mulher Ah, agora tá me convidando pra uma batalha Gente, eu sou novo, cara Vocês querem eu perder, né? Na moral, temos... Será que aqui vem de Pokébola? Eu vim, eu vim Eu vim de lá mesmo como você sabe, tem bola de cristal? Nossa, Pokébola aí, por favor Eu não aprendi a pegar Pokébola Isso aqui, isso aqui, hein Polô, Oi, tá, tchau deixa eu Me deixa, me oh, deixa Ô, na moral Ali é um mercado, né Ali tá aqui, marketing Sei lá, gente, sou miope Na moral, me deixa Pô, oh, aonde pega Pokébola aqui, velho Eu não quero ficar com esse Pokémon, não Mano, meu pai Eu encontrei meu pai Papai Ó, oh, diferença de um calvo para um careca Eu sou careca Aquele cara ali é calvo Então, gente, tome cuidado Não confundi cara com calvo. Tá? Oh, um bichinho que bonito, velho. Um ratinho. Bi, bi, bi, bi Então, gente, eu vou deixar pro próximo episódio. O Star Dark tá convidado para participar dessa série comigo. Ele que quis, ele tava pedindo muito, gente. Ele tava pedindo muito. Muito, muito mesmo. E eu. Falei, mano, vou gravar pra você, tá? O prometido, tá aqui o vídeo Eu sempre cumprindo mais uma vez Fazendo, aqui eu vou fazer o que? Vou batalhar pra aumentar meu Pokémon, quando está vindo Ele me ensina a pegar Pokébolas Eu não aprendi a pegar Pokébolas ainda Não, o Ratatá de novo, gente Na moral, eu quero pegar um Ratatá logo Então é isso, gente, até o próximo vídeo Vamos, tá? Não posso escapar? Ai, agora eu consegui Às vezes dá isso, tá, gente?